Alô, alô! Hoje vamos ver realmente é Inditex depois de ter caído mais de 30% no mercado desde o início do ano, se realmente está a preços atrativos ou não, por isso vamos ver aqui o modelo de negócio o, o, também a estrutura acionista, vamos ver os números, as principais perspectivas para o futuro, vamos ver o que é que o negócio faz, o que é que fez e o que é que vai fazer para o futuro e depois pôr isto em contraste com uma avaliação para vermos se realmente é uma boa oportunidade de investimento ou não, ok? Vamos a isso. Ah, é verdade. E no final, no final deste vídeo, tenho um convite especial para te fazer. Por isso tu gostas de análises de empresas, tu gostas de perceber quais é que estão fundamentalmente mais atrativas. Se tu estás à procura de uma boia de salvação, de alguém que te ajude a avaliar as empresas, então no final tenho um convite especial para te fazer. Fica até ao fim. Até já. Todos os dias os mercados sobem e deixam.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 porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Se dúvidas houvesse, a Inditex é mesmo a maior retalhista de moda do mundo, não é? Tem aqui cerca de 22% do mercado global num setor que é altamente competitivo. Okay, que dá para ver que são dezenas e dezenas de marcas onde apenas quatro ou cinco se evidenciam mais, como Inditex, Fast Retailing, Ensign Moritz, GAP e a Limited Brands, tudo o resto acaba por ser uma fatia pequeniníssima num setor altamente competitivo como o retalho de moda. E opera 6.657 lojas em 96 mercados diferentes e se seriam 216 mercados considerássemos ainda as vendas online que a faz e também 8.543 fábricas em todos os continentes, espalhado um pouco por todo o mundo. Já sabemos que a principal marca do grupo é a Zara, é onde as pessoas mais compras fazem, talvez seja também a marca mais popular do grupo, mas a empresa tem outras, como, uh, outras marcas como a Berska, a Massimo Dutti, a Oixo o Poland Bersk, a Stradivaros, a UTERC, que agora começou uh, desde há pouquíssimo tempo a estar uh, debaixo da insígnia da, da Massimo Dutti a Leftis e também a Zara ou com produtos mais para casa e onde compete um bocadinho ali uh, modo ao IKEA e, e outras tais, ok? A empresa opera a maior parte das suas lojas. Há, há aqui uma pequena fatia de lojas que realmente não são totalmente operadas ou integralmente operadas pela própria Casa Mãe, é que tem que ser aqui franqueados, porque alguns países não deixam, como por exemplo na Índia há aqui algumas nuances. Mas, qualquer das formas, já está a ver aqui que a maior parte da, da Inditex é operada pela própria Casa Mãe, a maior parte das lojas são operadas pela casa-mãe, e então este, esta empresa não está somente no setor do retalho de moda, mas sim também no imobiliário. Temos que encarar esta empresa como uma empresa que investe sobretudo em imóveis absolutamente fantásticos como podemos ver este aqui da, na, na Austrália, okay? ou este aqui em Bilbao, em Espanha, ou este aqui também da Zara em Maiorca. enfim, há vários, como este também em Mumbai, na Índia, também muito, um edifício espetacular sem dúvida alguma, ou também, ou também temos aqui alguns com conceitos mais modernos como esta, Máximo Dutti na Coreia do Sul, ou esta Máximo Dutti também na cidade do México. Por isso são edifícios muito icónicos, edifícios que ou são antigos e de grande, grande valor cultural, ou então também com conceitos modernos de arquitetura, de qualquer das formas já está a ver, esta é uma empresa no setor do imobiliário mais retalho de moda. E a Inditex cres... começou a crescer há uns anos atrás fazendo o que mais ninguém fazia neste setor, que foi o quê? Acelerar a troca na, na moda, não é? Por isso, se antes tínhamos quatro estações do ano com quatro tipos de, de moda, chamamos de assim, agora somos capazes de ter 10, 12, 15 estações, entre aspas, aqui para, para a moda. Ou seja, há uma reviravolta muito grande no que a empresa oferece. Ela criou mesmo este conceito do fast fashion. Que, que são roupas que nós consumimos agora e se calhar daqui a dois meses as pessoas já estão a trocar para, para outras peças porque aquela já passou de moda. Enfim, vai-se lá perceber, mas este é o modelo de negócio da Inditex. E mais, se a maior parte da, das empresas normalmente de, deste retalho de moda, como a Nike, a Adidas, etc., acabam por ir buscar grandes personalidades para fazer as suas publicidades. Temos, por exemplo, Ronaldo, Messi, etc, sempre a serem uh, aqui uh, a cara de, destas marcas, a Inditex sempre se poupou a esses custos, nunca quis gastar fortunas com esse tipo de marketing e, e isso também ajudou a, a conservar muito dinheirinho, como já vamos ver a seguir. E depois... Todas as marcas juntas no, debaixo da, da casa-mãe acabam por atingir um pouco todas as idades, como dá para ver aqui, não é? As Zara desde os mais pequeninos até os mais graduados mas todas elas acabam por interceptar aqui diferentes idades, o que dá também uma vantagem competitiva à, à empresa e para além disso a empresa tem grande parte das operações sediadas em Espanha, grande parte do que toca aos escritórios principais, à, às sedes de logística, etc., muitas das operações são feitas em Espanha e depois são distribuídas para o resto do mundo, ainda que as peças possam ser feitas noutros países, mas o core, não é? o núcleo da produção e da comercialização é feita em Espanha e isso é uma vantagem tremenda porque não se expõe a certos riscos geopolíticos como aqueles que estamos a viver agora. Enfim, a empresa é cotada em bolsa desde o início do século, praticamente. A performance das ações não foi assim tão extraordinária como isso ao longo de, das últimas duas décadas. Ainda assim é uma performance positiva, a que, se adicionarmos ainda os dividendos, a performance ainda é superior a este valor. Ok? De qualquer das formas, já vês altos e baixos, tal e qual como em todas as ações, particularmente em empresas mais cíclicas como é o setor do retalho de moda, ainda assim desde o seu último máximo atingido em ali em 2017 até agora, as ações têm vindo a performar um bocadinho para o mal, digamos assim, e por isso a pergunta que se coloca agora é… Será que estamos aqui perante uma oportunidade numa empresa que hoje em dia vale cerca de 62 bilhões de euros? Vamos a ver isso. Até porque a empresa tem crescido bastante de forma orgânica com, com a criação de novas empresas, de, de, ali, principalmente durante a década de 80 e 90, foi quando foi o boom da, da empresa, o grande grande crescimento, que depois, claro, no início do século levou a, a cotar sem em bolsa, a empresa não precisava disso para nada, não precisava de dinheiro dos acionistas para nada, porque já vamos ver, tem um balanço financeiro absolutamente fantástico, mas ainda assim quis cotar em bolsa, quis também distribuir parte dos seus lucros. Pelos acionistas, e isso é ótimo. E, e depois, mais, mais recentemente, a empresa terá, terá começado a diminuir a sua taxa de crescimento. É normal, maturou um bocadinho mais, mas tornou-se também mais eficiente. Está com outro tipo de preocupações: com uma preocupação mais de tornar a empresa online, okay? vendas mais online e não tanto nas lojas físicas, e por isso diminuir os custos, o que é ótimo sempre, e, e também tornar-se cada vez mais o chamado eco-friendly, não é? Amiga, amiga do ambiente, mais sustentável, eles têm aqui também uma, uma posição forte neste aspecto. E em 2020, em 2020 com, com a pandemia, quando chegou em força, nós sabemos que isto impactou tremendamente uh, as operações de, de qualquer empresa, não é? E a uh, Inditex não foi indiferente e conseguimos ver nesta imagem que realmente o impacto foi tremendo, no, nos trimestres, ali segundo e terceiro trimestre, principalmente, ou no primeiro e segundo trimestre, aliás, de 2020, as quedas foram tremendas nos, nas operações, os lucros operacionais colapsaram mais de 70% porque também grande parte das lojas, ok, cerca de 85% das lojas tiveram mesmo de fechar entre março e abril de 2020, o que, o que é absolutamente impensável para uma empresa deste calibre, mas foi isso que aconteceu durante a pandemia quando tudo parecia correr mal a esta empresa e ainda assim este será sido provavelmente o, o evento mais cataclítico que a empresa já enfrentou, depois já tem enfrentado várias crises, também outros fenómenos de epidemias mais localizadas, de recessões económicas, de menores taxas de consumo por parte dos consumidores globais, e sem dúvida alguma, para mim, este foi o período mais, mais desafiante da história, foi neste momento primeiro e segundo trimestre de 2020, quando quase todas as lojas estiveram fechadas. E ainda assim a empresa sobreviveu e já vamos ver porquê. Quando olhamos para os vários negócios que a empresa tem, vemos que são aqui oito empresas principais, agora sete, vá, porque a UTERC agora consolidou-se dentro da máximo Duty, mas de qualquer das formas vemos que a insígnia principal, a Zara, é que contribui mais para as receitas do grupo. São, são mais de 70% da, das receitas, que é, é, é muita coisa, e, e por isso todas as outras... Marcas que acabam por ter aqui menos representadas em termos de, de receitas globais para o grupo, embora depois uh, acabe por haver diferenças na performance de, de conceito, não é? como eles apresentam aqui, com às vezes as lojas mais pequeninas, as marcas uh, que, que não são tão tão grandes como a Zara, acabam até por performar melhor, ou seja, uh, conseguem ter uh, vendas mais interessantes, okay? conseguem ter mais receitas. De qualquer das formas, a, a Inditex está espalhada por todo o mundo, tem, tem lojas em todo lado, a maioria, sem dúvida alguma, aqui na Europa com quase 50% das lojas, estão concentradas aqui na Europa, sem incluir Espanha, porque se incluirmos Espanha então faz quase aqui 65% do, do bolo todo mas ainda assim 23% na Ásia, 14% nas Américas, é um grupo, como tu vês, que está bastante diversificado em termos geográficos, exposto a diferentes geografias, disposto a, exposto a diferentes a economias com diferentes tipos de progressos, isso também é muito bom do, no que toca a, à diversificação do grupo, Ok? Quanto à administração e à estrutura acionista, nós temos Amancio Ortega que é o fundador da empresa e ainda é o maior acionista da Inditex, ele começou a sua carreira aqui na, na produção de textil já, já nos anos 60 e depois mais tarde acaba por criar uh, a Zara aqui no, nos anos 70 okay? e, e ainda hoje ele é o maior acionista com cerca de 59% da, da empresa, o que é Fenomenal, nós gostamos de ver, quando estamos a investir em empresas cotadas em bolsa, nós gostamos de ver empresas familiares, nós gostamos de ver empresas onde os fundadores ainda detêm uma fatia considerável do negócio ou quando eles já não estão cá entre nós, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, o que for, ainda detém uma fatia considerável do negócio. Isso é mesmo skinning the game, é ter a pele em jogo, é estar focado no longo prazo, porque realmente as, as famílias são, são quem está mais preocupado em levar o negócio a bom porto e não está aqui preocupado se as ações caem ou sobem no curto prazo como 99,9% dos investidores, não é verdade? E, e por isso, a Márcia Ortega é sem dúvida alguma um dos maiores acionistas, a família Ortega também, ok? E, e também uh, temos o chefe executivo Pablo Isla, que, que é desde 2001, ou foi desde 2011 até agora, 2022, o CEO e chairman executivo da Inditex, que agora foi substituído por, um, pela filha do Amácio Ortega. De qualquer forma, também o Pablo Isla tem uma fatia considerável do negócio, são quase 2 milhões de ações da Inditex, é muita fruta, ok? É mesmo muita fruta. Agora, acontece que quando em novembro de 2021 foi anunciada a nova sharewoman da empresa, a, a filha da Márcia Ortega, Marta Ortega, os investidores parecem não ter gostado muito disso e desde lá para cá as ações foram caindo, não é? E uh, só mesmo, são mesmo no, no momento de anúncio até agora, uh, realmente dá para ver a performance das ações, não é verdade? De qualquer das formas, para mim está tudo ótimo, é filha do fundador da empresa, está há muitos anos a trabalhar na empresa também, e o que é que tu achas que esta malta fala aos jantares? O que é que tu achas que esta malta fala aos almoços de domingo? Pois é, eles conhecem o negócio melhor que ninguém e por isso tenho total confiança na, na, na Marta Ortega em levar agora a empresa a bom porto, aliás ela tem sido, tem, tem tido um papel preponderante no, no crescimento da empresa, aqui em algumas novidades que, que trouxe para a Inditex. Claro que todas as empresas apresentam riscos e a Inditex não é indiferente, para mim um dos maiores riscos é a concentração que têm das suas vendas num só segmento, no caso da Zara, é mais de 70% das receitas e isso quando as empresas têm uma concentração muito grande num só produto ou num só serviço que vendem, para mim é um risco a considerar, não quer dizer que, que as coisas vão correr mal no futuro, mas é um risco que nós devemos considerar e estar atentos e a meu ver a empresa deveria começar aqui a, a tentar diminuir um bocadinho esta fatia de azar, aumentando as outras, porque assim está menos exposta a este risco, ok? De, de concentração num só segmento. Depois temos, claro, a competição no setor retalho, é enorme, já sabemos, o retalho de moda, a, a, a, a competição é absolutamente gigante, mas já vimos que a Inditex tem vantagens competitivas que a fazem uh, de ter aqui mais de 20% do, da cota de mercado global, que é absolutamente fantástico, e tem a ver com este conceito que eles próprios criaram do fast fashion, e depois temos um risco que se tem materializado agora Principalmente em 2022, não é verdade, com o aumento do preço das mercadorias e que algumas mercadorias impactam diretamente aqui as, as operações da Inditex. Por exemplo, o algodão. O algodão que, que está em, em valores bastante elevados, que okay? é dos valores mais elevados dos últimos 50 anos e que mais do que duplica o preço de, no espaço de um ano, isto traz custos acrescidos à Inditec, sem dúvida alguma. E depois também temos, claro, ainda os preços dos combustíveis que ajudam a aumentar os custos no que toca a transportes, quer seja por via terrestre, quer seja por via aérea ou por via marítima, qualquer um dos três grandes meios de transporte ficou mais caro em 2022 com o aumento do preço do petróleo. E por fim também há a considerar aqui um risco de concentração acionista, nós vemos que o Amancio Ortega ainda tem uma fatia considerável e eu disse lá atrás que isso era bom, e é, é mesmo bom que, que a família fundadora detenha uma parte considerável do negócio, mas normalmente para mim já é um risco superior quando eles detêm mais de 50% do capital. quê? Porque de repente se há alguma uh, sugestão de alteração no negócio para trazer mais progresso, uh, quem detém uma fatia muito, muito grande pode ser uma barreira a, essa, a, essa, a esse progresso, a essas alterações. Okay? Então eu gosto de ver fatias consideráveis, sim, mas abaixo dos 50%, ou seja, para não terem a totalidade dos votos, porque senão às vezes as coisas não andam para a frente, porque as pessoas são muito tradicionalistas. Não quer dizer que seja o caso na Inditex, mas é um risco que, que devemos considerar. E depois temos, claro, aqui também a questão das exposição a riscos geopolíticos que estão-se a materializar agora em 2022, a empresa está com, tinha alguma exposição considerável à Rússia, estamos a falar 502 lojas na Rússia, ok, 502 lojas, é muita coisa, e, e ainda para mais contribuía com cerca de 8% dos lucros operacionais, ou seja… O que estamos a ver neste momento, sem dúvida alguma, impactou temporariamente, e o temporariamente é importante <risos> para a nossa avaliação, impactou temporariamente as operações da empresa, porque a Rússia é o segundo maior mercado em termos de número de lojas, mas contribui com 8% dos lucros operacionais, sabendo que todas as lojas tiveram que fechar de, de, desde que o conflito começou. Então temos aqui algum impacto temporário nas lojas, mas vamos ver também mais à frente como a empresa conseguiu dar a volta a esta situação, ok? Por isso vamos a números, vamos ver aqui que empresa cresce as suas receitas a uns incríveis 9,5% ao ano, pelo menos desde 2005, ok? E, e repara como foi mesmo só em 2020 que teve uma, uma quebra tremenda nas receitas, senão o crescimento uh, por ano provavelmente era bem superior a 10%, ok? É, é incrível, continua a crescer a olhos vistos. E o lucro operacional segue o mesmo caminho, também cerca de 6% ao ano, teve ali também uma queda tremenda em 2020, claro que sim. O lucro líquido idem, okay, um crescimento de cerca de 6,4% ao ano, pelo menos desde 2005, com uma quebra também em 2020, mas no longo prazo. Dá para ver qual é a tendência da empresa e os lucros por ação cresceram um ritmo ainda mais acelerado e porquê? Porque por vezes a empresa recompra algumas ações. Tem, têm sido muito, muito estáveis, mas por vezes às vezes aumentam um bocadinho, outras vezes recompram, depende também aqui da remuneração ah, aos administradores, ok? Em partes variáveis. De qualquer das formas o, o, que, o que nós vemos é que a empresa tem, tem vindo a crescer a olhos vistos e em termos de balanço financeiro para mim é a melhor parte da empresa, sem dúvida alguma, esta empresa tem um balanço imaculado tem, que, que tem aqui cerca de 9% bilhões de euros neste momento em dinheirinho, em cash, ok? Em cash e equivalentes de dinheiro, que, por isso dinheiro que facilmente é transformado ou investimentos que facilmente são transformados em dinheiro é absolutamente impressionante o, o balanço que ela tem, porque a empresa não tem praticamente dívida nenhuma, tem uma posição de net cash, ou seja, de dinheiro líquido, quase no, nos 9 bilhões de euros, isso é um número absolutamente fantástico quando a empresa vale cerca de 60 bilhões em, em bolsa neste momento, okay? Por isso tem mais de 10% da capitalização bolsista em puro dinheiro, o que é uma coisa absolutamente fantástica e é isto que faz com que as empresas quando enfrentam certos desafios temporários, como está a acontecer agora em 2022 com o fecho de um mercado importante como era a Rússia, ou como aconteceu em 2020 que para mim foi a situação mais desafiante que a empresa enfrentou até hoje, em que mais de 80% das lojas sofreram, é? tiveram que fechar temporariamente, viram muitos dos seus horários constrangidos. A realidade é que quando tu tens uma empresa com um balanço forte, elas aguentam bem no mercado, ok? E esse é o caso da Inditex, claro está. Ainda para, ainda para mais, a maioria dos ativos que ela tem, tem a ver com imóveis, são, são os imóveis que ela detém em grande parte e a maioria dos passivos de do longo prazo tem a ver com, com rendas, dos imóveis, pagamentos a fazer, por aí, por isso... A empresa não tem, não tem prática de dívida nenhuma, Ok, estamos a falar de 3 milhões de euros, quando comparado com 9 bilhões com B, de euros em caixa equivalente, estás a ver que é completamente irrisório, é uma posição muito, muito confortável e por isso é teoricamente impossível a empresa ir à falência quando tem tanto dinheirinho em caixa. Okay? Eu até gostava que eles usassem um bocadinho mais deste dinheiro para ou comprar outras empresas, ou reinvestir no próprio negócio para fazer o crescer mais depressa, ou acelerar o crescimento no online, ou então remunerar mais os acionistas até com recompra de ações, quem sabe era muito interessante. Fica aqui a sugestão para essa família ouvir-nos para remunerar ainda mais acionistas. Eu agradeço enquanto acionista. Ok? Já agora uma pequena nota. Eu comecei a investir na empresa em 2019, Infelizmente não aproveitei os saldos nas ações em 2020, foi um erro meu, meu, mas agora em 2022 estou a aproveitar e já vamos aí, já vamos a essa parte, ok? Só, só para mostrar que realmente a empresa tem hoje uma posição muito confortável de cash e, e quando comparamos a dívida com o capital próprio, então é inegável que a empresa está numa posição super confortável, ratio Debt to Equity em 0.03% é absolutamente fantástico e é mesmo raro vermos empresas assim, ok? A empresa paga ainda um dividendo bem interessante, neste momento acima dos 3%, o que é muito muito interessante para, para quem procura também ter uma rentabilidade de forma passiva com, com os dividendos, e para além disso os dividendos estão bem cobertos pelos fluxos de caixa livre, pelo free cash flow, a empresa gera free cash flow mais que suficiente para pagar todos estes uh, dividendos, ok? E, um, e por isso, quando vemos agora também aqui a parte dos fluxos de caixa, fluxos de caixa de, uh, operacionais a seguir a mesma tendência do que já falávamos do ponto de vista de, de receitas e lucros, crescimento cerca de 7,5% ao ano no, nos últimos 17 anos, é muito bom, ok? E por isso uma tendência de longo prazo muito interessante, o mesmo sexo para o free cash flow, que é a parte mais importante das empresas. Estou sempre a dizer, as partes mais importantes é percebermos se a empresa realmente tem dinheirinho, se gera dinheirinho no final de todas as contas pagas, no final de todos os impostos pagos, pagos aos funcionários, pagos para crescer, etc, etc, se realmente gerou dinheiro. É isso que é o mais importante acima de tudo, ok? Margens brutas, sempre acima de 50%, por isso uma empresa que para um negócio de, do retalho tradicional de moda é absolutamente fantástico ter mais de 50%, está mesmo posicionado uh, acima dos seus pares na indústria, é isso que tu vês aqui, a Inditex está mesmo uh, acima da média do seu setor, que normalmente está ali nos cerca de 30%, okay? ou, ou nem ultrapassa isso muitas vezes. Depois a margem operacional também é sempre superior a 15%, embora em 2020, uh, quando as lojas estiveram fechadas ou condicionadas em termos de horários caiu ligeiramente, mas de resto é das melhores empresas do seu setor, não há dúvida alguma, ok? E mesmo se passa com a margem líquida, em que tem estado sempre acima dos 10% e que, e que realmente é das melhores do seu setor, ponto final. E margem free cash flow acima dos 7%, embora vá oscilando aqui ao longo do, dos anos, uns anos melhores, outros piores, por isso também mostra alguma da ciclicidade desta empresa, aqui já não é das melhores do seu setor, Ainda assim é uma empresa bastante interessante deste ponto de vista, ok? E quando olhamos para os 3Rs, aquilo que achamos três 3Rs, o retorno sobre o capital próprio, o retorno sobre os ativos e retorno sobre o capital investido, o que é que nós vemos? Retorno sobre o capital próprio acima dos 25%, o que é absolutamente impressionante para uma empresa de retalho de moda, volto a dizer, é, é mesmo acima do, do seu setor, ok? E o, o retorno sobre o capital investido acima dos 30% também, é um valor ótimo, pelo menos até ali 2019, depois, claro, 2020 sentiu-se um bocadinho, mas ainda assim a empresa continua a performar melhor que muitos dos seus pares. E depois, no que toca aqui ao retalho de moda, retorno sobre os ativos, o ROA é talvez a métrica mais interessante de observarmos e aqui valores sempre acima dos 15% é impressionante, ok? E também acima do seu setor, claro, está bem acima do, do, da média do setor. Por isso, quando olhamos para as margens e os retornos, a empresa tem melhores números que os seus pares na indústria e aí, e aí, eu bato palmas, a Inditex, ok? Agora, quanto à avaliação, a parte que mais nos importa, já vimos que em termos de fundamentais esta é uma empresa absolutamente fantástica, é, é, é das empresas mais brilhantes, a meu ver, na minha opinião, é das empresas mais brilhantes no que toca ao retalho de moda e por isso vamos ver a avaliação, se está cara, se as ações estão caras, se as ações estão baratas, se as ações estão a um preço razoável para podermos adquirir neste momento, ok? E no que toca, por exemplo, então aqui ao price to sales, nós vemos o que é que estamos a, a pagar cerca de 2 duas, duas vezes as vendas, ok cerca de 2,2 duas, duas vezes as vendas, que é um dos valores mais baixos da, da sua média histórica mais recente, mais baixo que isto só mesmo na grande recessão, no rescaldo da grande recessão lá atrás em 2009 é que a empresa esteve uh, ainda mais barata, ok? Mas de qualquer forma já consegues perceber que a média nos últimos anos tem andado aqui entre os três e meio e quatro vezes, por isso pagar duas vezes as vendas não é nada caro, ok? Quando olhamos para o price to book, que, que é uma métrica interessante de considerarmos quando estamos a olhar para uma empresa como esta, que tem ativos físicos, okay? ativos tangíveis, bem tangíveis, consegues tocar neles, é a roupa que tu vestes, e então nós vemos o que é? Que a empresa está quase em mínimos históricos, o que é absolutamente fantástico. Estamos a pagar menos de quatro vezes... Os seus, os seus ativos neste momento quando uh, só mesmo é preciso recuar a 2009 para pagar tão pouco, okay? por isso estamos com um níveis muito, muito interessantes, muito próximos do que pagávamos lá atrás na grande recessão. O mesmo se pode observar no que toca a preço face aos lucros, price to earnings, neste momento pagar menos de 20 vezes os lucros quando a média da empresa anda aqui talvez pelos, pela ordem das 30 vezes é realmente barato é preciso recuar à crise europeia de 2012 para encontrá-la a estes valores, ou então até, uma vez mais, à grande recessão para encontrá-la ridiculamente barata, como enfim, quase tudo estava ridiculamente barato lá atrás. Mas focamos nos aqui novamente e, e no que toca ao preço face aos fluxos caixa livre, nós estamos neste momento a pagar cerca de 10 vezes, pelos fluxos de caixa que a empresa gera. É dos valores mais baixos de sempre, valores relativamente semelhantes foram conseguidos o ano passado, mas na verdade, face aos fluxos de caixa que a empresa apresenta hoje, até é o valor mais baixo de sempre, ok? Se, se fizermos aqui um zoom in, um zoom-in nos últimos três anos... Vemos que realmente uh, este, uh, nem, em, nem em março de 2020 nós pagávamos tão pouco quanto podemos estar a pagar agora menos de 11 vezes o free cash flow. Bem-vindos a uma empresa em saldo. Para além disso ainda temos o dividend yield que também nos revela se quando o, a taxa do dividendo aumenta, quando realmente o dividend yield aumenta revela-nos também que podemos estar perante uma oportunidade. E o inverso também é verdade, quando o dividendo yield baixa para valores historicamente mais baixos, normalmente também pode revelar que, que as ações possam estar ligeiramente caras, ok? Agora, o que é que nós vemos? 3,5% de dividendo que tu podes obter neste momento, uma rentabilidade com o dividendo de cerca de 3,5%, é que se pode adicionar ainda a valorização das ações no futuro, ok? E por isso em termos de avaliação, já vimos, a empresa está realmente barata no mercado, os investidores estão negativos com tudo o que está a acontecer, primeiro é porque, porque a guerra uh, na, na Ucrânia estava a impactar uh, as operações da empresa, depois é porque a empresa teve que fechar uh, centenas de lojas num dos mercados mais importantes, que era a Rússia, depois é porque a inflação está a trazer os preços das mercadorias a valores historicamente bastante altos e impactar temporariamente os custos de, das operações, depois é porque há uma uma nova, não é? Há uma pessoa nova e há alguma incerteza que é que ela fará ao negócio, enfim, os investidores encontram mil e um motivos para entrar em pânico e eu agradeço porque o pânico dos outros é a minha oportunidade, ok? Posso anotar essa Frederico Santarém em 2022 <risos> o pânico dos outros é a nossa oportunidade e para todos os efeitos para, todos os efeitos, para finalizarmos aqui a Inditex tem perspetivas futuras muito muito interessantes repara que o mercado de, do retalho de modo online está a crescer a olhos vistos prevê-se que em 2025 ultrapasse um trilhão de dólares Ok, é, é muita fruta é um crescimento de, de, superior a 7% ao ano até 2025 e, e claro quando nós vemos aqui a penetração do comércio online na indústria de moda prevê-se que suba dos atuais 46,6% para 60% em 2024, por isso grande parte do crescimento aqui a vir uh, da roupa, principalmente da, da parte da roupa, e a Inditex aqui como tem vindo a apostar muito fortemente no, nos seus canais online, que já contribuem com uma parte significativa das vendas, são mais de 30%, okay? é, é muito bom ver isso, e em 2020 a empresa levou um boost tremendo em termos de vendas online que fez com que crescesse ainda mais, por isso bate palmas mesmo, a Inditex está mesmo posicionada para o futuro, ok? E por isso como, como conclusões finais... Eu vou continuar investindo nesta empresa, é uma empresa que eu gosto muito, é uma empresa que, que eu já, já invisto desde 2019, infelizmente não aproveitei tão bem os saldos em 2020, nas ações, agora em 2022 estou a fazê-lo e com o maior orgulho, como tu viste, e para fazer uma apanhada assim em forma de resumo, a empresa tem Boas receitas crescentes, lucros crescentes, tem boas margens, bons rácios de, de operação, tem realmente um balanço financeiro imaculado, tem uma administração que está alinhada conosco, com os interesses de longo prazo, e, e isso é ótimo, ok? É mesmo bom quando nós vemos empresas que estão bem alinhadas para o futuro e que, por isso, quando as suas ações caem temporariamente no mercado, por mil e um milhão de motivos podem surgir grandes oportunidades para nós investidores que temos os óculos do investimento lucrativo bem posto e que estamos focados no longo prazo. Por isso está aqui o meu disclaimer feito também de hum, eu estou a investir nesta empresa, agora claro faz sempre a tua análise de investimento, é importante, num, nada disto foi recomendação de investimento, já sabes, são só exemplos que, que eu trago para tu percebes como é que se avaliam as empresas, okay? nada disto é, é recomendação, nem é aconselhamento financeiro, nem deves tomar como tal, volto a dizer, são meros exemplos para tu perceberes como é que se avaliam os negócios. E por isso mesmo, no que toca avaliar negócio e no que toca a perceber quando é que estão as oportunidades no mercado, também tenho um convite muito especial para te fazer. O IEL Elite Pro é o meu serviço de análise de ações em que eu providencio este tipo de análise. Eu estudo as empresas, desafio, eu produzo análises super completas aos fundamentais das empresas e depois faço uma avaliação a estas empresas e depois comunico. As pessoas realmente, se eu estou a comprar ou a vender as ações no meu portfólio. Por isso, o IELA Pro é um serviço de subscrição mensal. É, imagina aqui a tua Netflix, mas uma Netflix muito mais interessante, diria que, em que tu mensalmente tens acesso a análises super completas de empresas que em bolsa e por isso consegues encontrar aqui as grandes oportunidades de investimento. As subscrições estão abertas, estão abertas até sexta-feira, dia 13 de maio, ok? Uh, por isso consoante estejas a ver uh, o dia em que estejas a ver este vídeo, uh, se estiverem abertas aproveita, aproveita agora que não vão estar sempre abertas as subscrições, normalmente eu abro por períodos muito curtos no tempo e na maior parte do ano estão fechadas. Porquê? Porque eu quero investidores que estejam ali focados como eu na, nas boas ações, nas boas empresas focados no longo prazo, ok? Por isso, uh, as subscrições para ela ali de Pro estão, estão abertas, vão estar aqui, vai estar aqui o link em baixo, vê, vê todas as informações e, e subscreve um serviço que te vai ajudar a investir melhor, que acima de tudo vai-te ajudar a poupar tempo de análise. Porque eu percebo que muitas pessoas não têm tempo que sobra no seu dia-a-dia -dia para estar a investigar as empresas, para estar à procura das melhores oportunidades no mercado e por isso esta pode ser uma excelente oportunidade para ti, para uh, realmente conseguires rentabilizar melhor os teus investimentos. É isto que eu te sugiro, investimentos consistentemente lucrativos ao longo dos anos, por isso tens foco no longo prazo, se tens interesse em investir em ações fundamentalmente atrativas e se queres rentabilizar o teu portfólio ao longo dos anos para a tua reforma, então bem-vindo ao iel Elite Pro, ok? Todas as informações aqui em baixo, já sabes, partilho análises super completas, partilho contigo o que eu próprio estou a fazer no mercado, no normalmente compras e vendas, sempre com 24 horas de antecedência, ou seja, eu comunico 24 horas antes de eu fazer uma operação, eu comunico contigo, porque assim tenho os meus interesses alinhados com os teus interesses. Isso para mim é muito importante, transparência total nos mercados financeiros. Ok? Um forte abraço lucrativo, espero que tenhas gostado da Inditex, da análise da Inditex, e podes encontrar muito mais análise aqui no IELA Elite Pro, espero por ti lá e até já!